Fighter! E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Hoje vamos jogar My Hero! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Eu conheci como Gangs Fighter! Esse jogo teve parte para o Master System! Opa! Se você está gostando do vídeo e quiser que eu traga a versão de Master. Não esqueça do like É engraçado que na capa ele tem Cabelo marrom Quando tá amarrado tem cabelo preto E, e durante o jogo ele é loiro O cara já era Super Saiyajin em 1985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 ¡Ah! E agora vamos para o chefe Esse cara é o Borregan. pareceu outro Vamos lá Ah Miserável Toma! Opa! Cuidado com o javali Nossa, essa é uma das partes mais difíceis do jogo Nossa, como eu escapei disso Miserável É isso aí! Vamos para o chefe! Na versão do Master só tem o Morrican Diferente da versão do Master, aqui muda a fase e muda o chefe Vamos nós atrás da Remy de novo Agora vem uns macacos E aí, você também tem algum jogo que você gosta Apesar de ser muito ruim? Então já sabe, lembre-se que eu leio Todos os comentários Tchau, E agora, vamos para o chefe! Toma! Vai, vai, vai, vai, vai! É isso aí! <risos> e assim continua! Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo!